Eu sou o professor Fernando Thiago, da disciplina de Gestão Estratégica de Pessoas. E nessa aula, nós vamos ver o último subsistema tratado nesse módulo, que é o de Treinamento e de Desenvolvimento de Pessoas. O subsistema de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal é um subsistema extremamente importante para a organização, principalmente para corrigir alguns desvios de, de atribuições, de competências que as pessoas precisam é, desempenhar. E esse desvio normalmente é mostrado no subsistema anterior, que é o de avaliação de desempenho. Então, as organizações, elas, por meio de investimentos, né? investimento tanto de esforço, né? pode designar algum pessoal interno para poder responder pelo treinamento e desenvolvimento das pessoas, mas também pode trazer organizações, né? terceirizar esse tipo de treinamento e desenvolvimento para outras empresas. Né? Outra empresa vem, fornece um curso, então gera alguns investimentos e, e também esses investimentos retornam no desenvolvimento das pessoas. Então essas ações de treinamento e desenvolvimento acabam gerando valor para a organização e para a pessoa. A organização por conta de as pessoas conseguirem atribuir suas atividades de forma correta, né adequada, o que se espera delas em termos de cargos e carreira, como também para as pessoas. As pessoas acabam ganhando uma gama de conhecimentos para poder desempenhar suas atividades na organização, é claro, né mas também, caso ela volte para o mercado de trabalho, ela também pode se beneficiar em relação a isso. Então, acaba gerando um valor muito grande para a pessoa também, ela acaba aprendendo, ganhando uma nova gama de conhecimentos e assim ela pode né ser um profissional melhor, evoluir né na, na, em termos profissionais. Confere vantagem competitiva para a empresa, porque as pessoas bem treinadas e desenvolvidas, elas vão realmente realizar suas funções conforme necessário né, para a empresa. Ou, inclusive, além do necessário. Isso acaba tornando uma vantagem competitiva muito grande. Principalmente quando a empresa é, recorrentemente investe em treinamento e em desenvolvimento. Isso faz com que, constantemente, as pessoas vão se melhorando para atuar no seu trabalho, para trazer inovações para a empresa, melhorar os processos. Isso realmente traz uma vantagem muito grande para a organização. As pessoas possuem um conjunto de competências que pode estar sendo ou não aproveitadas na organização. Então, de repente, as pessoas elas já têm sua bagagem, sua experiência, mas elas não podem não estar usando essa experiência na, na organização. E aí, essas ações de treinamento e desenvolvimento pode conhecer também essas competências, reconhecê-las né? e acabar utilizando elas. Ou então, pode ser o caso também de que as pessoas precisam ganhar novas competências. Então, isso também é uma das funções da, da subsistema de treinamento e desenvolvimento. é, é um, Gera um patrimônio de conhecimento para a organização, por conta de como as pessoas vão melhorando o seu conhecimento, aplicando, de repente desenvolvendo novos processos, novos produtos. Isso vai gerando um patrimônio de conhecimento para a organização. Principalmente quando a organização exerce o papel de registrar esse conhecimento. Né? Então, por exemplo, desenvolveu um novo produto, faz o um registro de patente desenvolver um novo procedimento, acaba gerando também um, um registro né, desses conhecimentos. E aí, quando as pessoas saem da organização, esse registro fica para a empresa. Esse patrimônio fica para a empresa e pode ser redistribuído para as pessoas que acabam chegando depois na organização. Então, gera toda uma gama de conhecimento, se bem gerida, né a gente chama hoje de gestão do conhecimento nas organizações, ela pode ser aproveitada, ela não não se perde com a saída das pessoas da organização, se isso, feito bem, muito bem o registro. Então, nesse processo, a empresa acaba transferindo o seu patrimônio de conhecimento para as pessoas. Então, se ela tem essa gama de conhecimento, ela, as pessoas chegando na organização ou realmente se movimentando lá dentro, ocupando novos cargos, ela acaba recebendo esses conhecimentos. Por exemplo, quando uma pessoa é admitida na organização, setor por exemplo, de auxiliar de contabilidade, então, todo o procedimento desse departamento, desse setor, vai ser passado para que essa pessoa consiga executar exatamente suas atribuições. Se ela sair e, e esse, esses processos são bem desenhados, bem, bem registrados, outra pessoa pode ocupar e rapidamente ser treinada, desenvolvida ali para poder trabalhar naquela função. E as pessoas acabam desenvolvendo também suas capacidades individuais e transferem para a organização. Elas vão aprendendo no dia a dia e conforme a organização vai fazendo os procedimentos de registro desses conhecimentos, as pessoas vão conseguindo também é, incluir essa bagagem de conhecimentos no patrimônio de conhecimentos da organização. O mapeamento das competências, como que a gente vai fazer esse mapeamento? É, lembra lá na, na aula de recrutamento e seleção? E também na aula de cargos, carreiras e remuneração, recompensa? Lá a gente já mais ou menos desenhou como que deve ser o perfil do cargo. Então a gente precisa é, mapear essas competências, não só dos cargos, mas também da organização. Porque a soma das competências dos cargos a gente chama de competências organizacionais. Então a gente precisa saber quais tipos de competências são necessárias para poder executar as atribuições de cada cargo. Mapeando essas competências, e a gente lembra né, que as competências elas, é, são divididas né, em, em vários atributos. Os atributos comportamentais, os atributos técnicos, né? os atributos em relação a, a, a habilidades né? e as atitudes, que são muito ligadas também aos comportamentos. Então a gente precisa saber o que cada cargo, quais atributos estão presentes em cada cargo. E aí, mapeando esses atributos, a gente vai verificar, por meio do subsistema de avaliação de desempenho, quais desses atributos estão presentes ou não. Naquelas, naqueles trabalhadores que estão desempenhando suas atividades dentro daquele cargo. E aí, os que não estão presentes, a gente pode, né, é, por meio de ações de treinamento e desenvolvimento, melhorar esse aspecto no trabalhador. Então, essa, esse mapa de competências é essencial para a gente poder desenvolver ações de treinamento e desenvolvimento. Se a gente não tem o um mapa, a gente pode, casualmente, errar na contratação ou na execução de alguma tarefa de treinamento e desenvolvimento. Porque, às vezes, a gente acha que, as pessoas estão precisando de alguma ação de treinamento. Na verdade, para a estratégia da empresa, pode não ser tão necessário assim, como outros atributos que a gente acaba não enxergando. Então, esse processo de mapeamento de competência é essencial nessa nesse desenvolvimento de ações de treinamento e desenvolvimento. São processos críticos para a organização do negócio, porque se as pessoas não estiverem atuando adequadamente, conforme as competências pré-definidas, pode não executar muito bem o trabalho e aí deixar um cliente na mão, né? de repente algum processo, é, causar alguns acidentes de trabalho, estragar equipamentos, né? de repente brigar com as pessoas ali dentro, então são processos críticos, né? as pessoas precisam estar bem alinhadas à estratégia, desempenhando exatamente as competências mapeadas para cada cargo e desempenhando muito bem as suas métricas de de desempenho, de comportamento, então, são processos críticos. Né? Se as pessoas não, não estão bem treinadas e desenvolvidas para realizar as tarefas, pode gerar aquilo que a gente viu na aula passada, né? ansiedade, preocupação, medo né? de, de não conseguir, e aí sim as pessoas acabam não desempenhando suas atividades. É, o mapeamento também das competências pode ser por grupos profissionais ou carreiras profissionais. Então, quais as competências, por exemplo, de grupos profissionais na área de administração? Quais as competências dos grupos na área de no caso de gestão, né, de administração, mas também, por exemplo, se for uma, uma empresa na área de saúde, o pessoal de enfermagem, o pessoal de, de, de farmácia, né, os atendentes aí de, de, de pessoal, né, a questão da, da, do pessoal da limpeza, né, que é uma área bem crítica também para a de saúde, né, a higiene, limpeza, e também das carreiras profissionais. É, a gente geralmente pega, por exemplo, na, na carreira de engenharia, né, o um engenheiro júnior, né, e aí tem também o mapeamento do, da, das competências do engenheiro mais sênior. Então, dentro desse rol, de, dentro da carreira, né, a gente vai mapear também essas competências para entender quais são os tipos de ações de treinamento e desenvolvimento que vai tirar o um, um profissional da carreira, por exemplo, de engenheiro júnior para de engenheiro sênior. Por exemplo, o engenheiro júnior, as competências iniciais, basicamente, são habilidades técnicas e comportamentais. O engenheiro sênior, ele já tem que ganhar uma bagagem mais de experiência, de processo. Né? Então, as competências dele já mudam. Ele vai ter que entender um pouco melhor de gestão de processo, um pouco melhor de habilidades. Né? De repente, é exigido o um engenheiro sênior que ele também gerencie equipes. Aí, precisa de habilidade de liderança. Enfim, então, esse mapeamento ele é fundamental para a gente saber quais ações a gente deve atacar na, em relação a treinamento e desenvolvimento de pessoal. E como a pessoa se desenvolve? Vamos dizer, né, quais as formas que as pessoas podem se desenvolver, né? Existem duas formas, ou pela experiência ou pela formação. A experiência são aquelas atividades, geralmente práticas, né, do dia a dia, que a pessoa pode ser, é, pode fazer sozinha ou pode ser acompanhada por algum outro profissional. E a partir daquelas experiências né, de trabalho, de atividade prática, o acompanhamento, por exemplo, de mentoria, ela acaba ganhando conhecimento, né? acaba ganhando, acaba se desenvolvendo. E por formação, pode ser feito por curso, né? a gente tem cursos de curta duração, curso de graduação, pode ser uma uma, uma formação é, de visita técnica, enfim, são várias ações. Né? A avaliação de desempenho é essencial nesse processo, né? para verificar o quanto a pessoa precisa se desenvolver. É, os tipos né? De, de treinamento e ações de desenvolvimento. A gente tem lá os tipos formais, que são normalmente aqueles estruturados, né? E eles são mais indicados quando o treinamento ou o desenvolvimento da pessoa ela é de baixa complexidade, que é um pouco mais simples, né? Com a ação mais estruturada pode resolver esse problema. Que é cursos, palestras, seminários. Agora quando é mais complexo, principalmente para desenvolver competências é, comportamentais, aí é interessante, né? Os não formais. Por exemplo, tem coordenações de projeto, ações de filantropia, né? Essa de filantropia é interessante para desenvolver principalmente empatia, né? é, entender o, o outro, é, visitas, estágios, mentorias, aí, tem um nível de complexidade um pouco mais avançado. Né? Porque os formais geralmente é formatado num, num padrão, e esse padrão geralmente é replicado para todo mundo. Os não formais é uma coisa mais detalhada, né? mais personalizada para quem está em desenvolvimento. Então é bem mais complexo e interessante. Resumindo, né, na nossa aula, o treinamento e desenvolvimento de pessoas é um fator essencial para a perpetuação e competição da organização. Se as pessoas não estão bem preparadas para desempenhar suas, suas tarefas, com certeza a organização não vai ter desempenho. Né? E aí, quando alinhado ao sistema de recrutamento e seleção, cargos, carreiras e avaliação de desempenho, geram melhores resultados e menos impactos financeiros para a empresa. Porque a empresa não precisa ficar gastando. Tanto com problemas de rotação de pessoal, que as pessoas não preparadas não vão dar conta da tarefa e vão acabar sendo demitidas, ou vão pedir para sair por conta da ansiedade, de medo, né, com as questões. E também a empresa não vai precisar ficar gastando recursos extras com formação, com novos treinamentos, novas ações de desenvolvimento, né, para corrigir o que foi feito errado. Então é bem interessante, né, esse subsistema, e é extremamente importante para que a empresa se mantenha competitiva. Né? E quanto mais inovadora são os produtos e serviços da empresa mais importantes esse sistema de treinamento e desenvolvimento, porque ele precisa atuar constantemente na, na organização.